pode pensar na psicologia uh, positiva, onde os sujeitos buscam a intervenção para gerar qualidade de vida, ou seja, o sujeito não está numa situação de, de depressão, de pânico, de esquizofrenia, de autismo, mas quer melhorar, quer ir além, quer, é como se fosse uma espécie de desenvolvimento pessoal. E isso a gente também pode utilizar no acompanhamento terapêutico.